Olá meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo eu vou mostrar para você como determinar a quantidade de blocos que são mostrados na tela, conhecendo a quantidade que tem em cada linha e em cada coluna. Então, para começar, pause esse vídeo e tente descobrir quantos desses blocos são mostrados aqui. E aí conseguiu? Ok, vamos trabalhar nisso juntos agora. Você deve ter notado que eles foram organizados de maneiras interessantes. Então, você só tem blocos regulares aqui. Vamos ver? Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocos individuais. Então, eu vou escrever isso aqui. Agora, aqui, esses blocos foram organizados em barras, onde cada barra tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blocos. Sabendo disso, observe que aqui nós temos um certo número de colunas ou barras de blocos, e em cada uma dessas colunas nós temos 10 blocos individuais, ou seja, em cada coluna nós temos uma dezena, e o número de barras ou colunas nos diz quantas dezenas nós temos. Portanto, temos uma dezena, duas dezenas e três dezenas. Então, nós podemos ver isso aqui como 3 dezenas, ou você poderia vê-lo também como 30 blocos. Então, vamos escrever assim, 3 dezenas. Eu escrevi na casa das dezenas, ok? Até agora, entre esses e esses blocos individuais, temos 3 dezenas e 9 unidades. Até agora, contamos 39. E agora, o que acontece com esses grupos de blocos, ou pilhas? Bem, você pode notar que em cada um desses grupos de blocos, temos 10 linhas e 10 colunas. E se você contasse todos os blocos em uma dessas pilhas, você vai ver que temos 10 grupos de 10, que é a mesma coisa que 100. Ou seja, temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Portanto, cada uma dessas pilhas tem 100 blocos. Sabendo disso, quantas centenas existem? Bem, você conta uma pilha e depois conta a outra. Portanto, temos 200 aqui. Então, vou escrever isso aqui na casa das centenas. Sendo assim, temos um total de duas centenas, três dezenas e nove unidades ou simplesmente 239 blocos. Agora, vamos colocar mais blocos aqui. Observando esses blocos, eu vou te fazer uma pergunta. Qual desses grupos de blocos possui 923 blocos? Lembrando que aqui temos um grupo de blocos de cor amarelo acastanhado e aqui temos um grupo de blocos de cor roxa. Qual desses mostra 923 blocos? Pause o vídeo e veja se você consegue descobrir isso. E aí, meu amigo ou minha amiga, conseguiu? Se não, não tem problema. A gente vai fazer isso aqui juntos agora. Você apenas precisa olhar quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades nós temos em cada grupo. Então, vamos olhar primeiro para esse amarelo acastanhado aqui. Aí, podemos contar essas pilhas para descobrir quantas centenas nós temos. Nós temos uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, temos 9 centenas. Também podemos escrever isso como 900. E agora, quantas dezenas nós temos? Temos uma, duas, três dezenas. Então, temos mais três dezenas, que é a mesma coisa que mais 30. Por último, quantas unidades nós temos? Bem, uma e duas unidades. Então, temos mais duas unidades, que é a mesma coisa que mais 2. A gente pode fazer isso de outra forma. Deixa eu colocar aqui o lugar das centenas, das dezenas e das unidades aqui. Na posição das centenas, temos 9 centenas. Na posição das dezenas, temos 3 dezenas. E na posição das unidades, temos 2, 2 unidades. Logo, esse grupo não tem 923 blocos, ele tem 932. Então, provavelmente vai ser esse aqui, mas vamos ver se podemos descobrir isso. E vamos já direto colocar os valores nas posições apropriadas. Então, imediatamente, contamos os blocos individuais que não estão nem na coluna e nem na pilha de blocos aqui. Percebemos que temos três. Então, vamos colocar isso aqui na posição das unidades, ou seja, temos três unidades. Agora, podemos ver que existem duas colunas aqui. Lembrando que cada coluna tem dez blocos, ou seja, uma dezena. Então, temos duas dezenas aqui no total. Então, vamos escrever isso aqui na casa das dezenas. Temos duas dezenas. Por último, quantas centenas nós temos? Bem, temos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, já que cada uma dessas pilhas tem 100 blocos. Então, temos 9 centenas. Sendo assim, podemos apenas escrever um 9 na casa das centenas. Então, nesse grupo, temos 923 blocos. Conseguiu compreender tudo certinho, meu amigo ou minha amiga? Eu espero que sim, e quero aproveitar o momento para deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!